Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, pra gente fazer essa maravilhosa peça aqui, o nosso agasalho esportivo. Olha só que linda que é essa peça. Nós vamos estar fazendo o passo a passo dessa peça maravilhosa. Agora, pro inverno, né, gente? Vende muito. Ela é um conjuntinho, tá? É a calça e a jaquetinha com zíper maravilhosa. Vamos estar fazendo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 Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, bora lá. Também quero lembrar vocês, tá, gente? Que a gente tem uma parceria com a Felipe Malhas Tecidos. Então, vocês precisando de tecido... Fala com a Jo lá, vou deixar o contato deles aqui, pra vocês estarem entrando contato com a Jo, com o pessoal da Felipe Malhas Tecido, para adquirir esses tecidos maravilhosos que a gente usa aqui no canal, tá bom, gente? Também gostaria de falar para vocês que todas as peças que estão sendo feitas aqui no canal, todos os vídeos que já estão aqui no canal, estão à venda modelagens, as modelagens estão à venda lá no nosso site, www.animaniapetmold. Então, corre lá, comece já a produzir no teu ateliê essa linda modelagem. Tá bom, gente? Então, bora lá, vamos lá fazer essa peça. Vem comigo, é rapidinho, é dois toques. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, meu povo. Vamos fazer, então, nosso... Agasalho esportivo. Vai precisar de um zíper, tá? Zíper que abre aqui embaixo, porque a gente tem que colocar na nossa jaquetinha, ok? Elástico, tá? Vamos precisar de elástico, ok? E os nossos moldes, tá? Aqui também eu cortei os filetezinhos pra gente colocar na calça, tá? E os nossos moldes. Manga, duas vezes, tá? O capuz, quatro vezes, tá? Tá? A cor aqui das mangas, né? De preferência, né? Quatro vezes o capuz. Filete da frente duas vezes. Frente duas vezes. Costa uma vez dobrado. Calça uma vez dobrado. E a nossa ribana uma vez dobrado, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso... Agasalho esportivo. Bora lá, então. Vamos pegar as nossas costas. Essa peça, com exceção do zíper e do filete da calça e do capuz, né? para espontar o capuz ali, você pode fazer todinha no overlock, tá bom? Então, pegamos as nossas costas, vamos pegar as nossas mangas. Estamos usando o plush, tá? Parte da manga aqui, que é mais cavada, é frente, menos cavada é costa. Então, cuida aqui, tá, gente? Ó, cuida aqui. Aqui, pescoço, costa menos cavada, frente mais cavada. Aqui tá o segredo, tá, da manga raglan, tá? A manga, que você tem que prestar atenção aqui, ó. Parte menos cavada é costa, mais cavada é frente. Essa parte aqui é o pescoço. Todas as nossas mangas falam com você, né? Então, tá aqui, ó. É só você prestar atenção. Costa, frente. É só prestar atenção, tá bom? E a manga raglan, se você prega errado, você perde a peça toda, né? Você estraga a peça toda. Então, presta atenção aqui, ó. Pegamos a manga nas costas. Aqui você pode sublimar alguma coisa, né? Até time, algum brasão de time, alguma coisa assim. Vamos pegar as nossas frentes agora. E vamos pegar as nossas frentes aqui, tá? Tá? Direito. Direito. lado Vamos pegar o nosso fundo agora, pegar a nossa ribana e vamos passar nas mudas. Passamos nas mangas. Reserva, tá? Pra gente ir na overlock, depois passar aqui o overlock. Reserva. Vamos pegar o capuz. Vamos passar uma costura aqui, juntar o capuz, tá? agora Vamos juntar um capuz com o outro. Costura com costura aqui. o nosso capuz aqui e vamos passar um pra esse ponto aqui aqui uma costura de segurança A nossa calça agora e os nossos filetes. Vamos. Eu quero colocar o meu filete aqui, ó. Então, eu vou fazer um pique aqui, tá? Aqui. Ali vai meu filete. Filete aqui. Eu dobro uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Vou achar o pique aqui. Outro pique, mesma coisa do outro lado. Achamos onde a gente fez o pique aqui. Assim vamos colocar, passar ribana nas pernas. Vou até no overlock, passar uma costura aqui e aqui, e na nossa outra peça, e já volto. Então, daqui, passamos o overlock aqui, na pus, aqui, nas, na calça, e na camisa, aqui e aqui, e no punho aqui, Tá? Fechar aqui a nossa camisa, aqui a nossa jaqueta, tá? Então, ribana com ribana, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. Ah, y tá ou se você não quiser ir na overlock não precisa pode deixar assim eu vou no overlock dar uma limpeza aqui tá e já volto tá bom dada a limpeza aqui a gente também já aproveitou e fez aqui também na nossa jaquetinha tá vamos pegar o elástico agora Passar o elástico daqui ó vai vir passando por tudo, tá Vou Pegar aqui, todo entre perna até aqui, ok? Agora vai então. sempre no avesso, tá? A gente começa passando o elástico. a gente passou. Agora a gente vai passar aqui em cima na cintura, tá? Aqui em cima. Esses elásticos, tá? Ó Vai Vou dobrar aqui E passar uma costura aqui para rebater o elástico A nossa está pronta. Agora vamos pegar a nossa jaquetinha. Vamos colocar zíper na nossa jaqueta, tá? Colocar zíper. Aqui, a gente vai deixar um centímetro, mais ou menos, tá? Um dedo aqui. Pra gente poder pegar o nosso... Pegar o nosso colete, né? Então, a gente vai virar o nosso zíper aqui. direito, Direito a peças e perco os dentinhos para baixo, tá? Deixar um dedo aqui embaixo, tá? depois a gente vem com o nosso filete aqui, com a nossa ribana, né? Vamos pegar o nosso filete, um dos nossos filetes, dobrar o filete assim, tá? Mas fica a critério de vocês, tá? Se quiser colocar inteiro, tudo bem. Deixando sempre um dedo aqui. Ok? E vamos pegar nosso. o excesso aqui Vamos pegar o nosso capuz nosso capuz aqui viramos o nosso filete pra dentro tá mesma coisa aqui colocamos nosso capuz aqui e viramos o nosso filete com o nosso zíper aqui pra dentro e vamos pegando o nosso capuz vamos cortar o excesso de filete ó. capuz filete a gente, e zíper a gente dobra aqui pra dentro do capuz, tá Ó, assim. Agora já vamos passar o nosso filete aqui embaixo também tá? A gente vai dobrar uma vez pra dentro Pra dar acabamento E aqui, mesma coisa ó. Lembra que a gente deixou aquele, aquele pedacinho aqui? A gente vai virar aqui E vai vir pregando aqui Dobrar aqui pra dar acabamento. Assim. Vamos dar overlock. Passar isso aqui na overlock e já voltamos, tá? responder, despontar Passar um desponto aqui, tá? Na peça toda Pra finalizar a nossa peça A nossa jaqueta tá pronta, olha só, nossa jaquetinha é pronta. Olha só, e a nossa calça também. o nosso agasalho esportivo tá pronto. Olha só, gente. Que lindinho que ficou. Rapidinho. Dois toques pra fazer. Olha só. A calça e a jaqueta. Que lindo, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ver o resultado, tá? Espero que a Lu goste dessa peça, tá? A Lu...